Fala, galerinha do mundo do Steel Frame! Tudo bem com vocês? Helena, na roça, passando aqui. Nossa casinha tá ficando pronta! É domingo, pé de cachimbo, tá um sol, mas eu vou mostrar pra você o que que tá acontecendo na nossa obra. Ela tá maravilhosa! Vamos lá! Então, ó, a gente pintou o nosso beral, tá? Esse detalhe daqui do rodapé e da minha saia e blusa, a gente vai pintar de outra cor, mas claro... Aí aqui, ó, só pra vocês saberem, a gente usou placa sementícia de 10 milímetros, tá? Vocês lembram que a gente fez uma fachada com placa sementícia de 10? E perfil de estilo a cada 40? Foi aqui. E aqui a gente usou, né, EIFIS. Sistema EIFIS, aquele que a gente tem um EPS, lembra? Tela de cobertura, base coat. Então você vê aqui, do lado de cá pro lado daqui, são dois sistemas diferentes completamente. E você não consegue ver, né, agora imediatamente um. Depois que estiver sequinho, mais importante, eu mostro pra vocês. Tá lindo, né? E ali tá o Almir fazendo o acabamento da tchau, Almir. <risos> Almir caprichando. E a gente vai pintar a nossa casa toda. Então, olha só que legal. A gente tá texturando a nossa fachada. Olha que coisa linda. E você sabe que é mais legal? Que a gente tá usando a textura da Sto. E a textura deles tem alto cobrimento. Você vê, isso aqui é uma demão só. Nilson que tá fazendo, né, Nilson? E você aplica com desempenadeira. Você começa com a metálica e depois vai pra plástica, né, Nilson? É. E dá um super acabamento muito bonito, super homogêneo, tá? E ele é feito pra fachada com base coat, olha só. Ele é um sistema, né? De textura que tem silicone. A gente tá trabalhando com estô Silcolite. E aqui a gente tá usando a granulatura, tá? Ou seja, aquela areinha que tem de 1.0. Tem 1.0, 1.5, 2.0 e. Acho que não tem muito. Mas além disso, eu acho que o 2.0 é o mais alto que eu conheço. Mas eles têm vários, eles têm vários tipos de textura. Se você curtiu, se você está achando o um máximo a minha casa, se inscreve aqui no canal e assiste, assiste, assiste, a, ai meu Deus, e assiste né, o nosso especial de Helena na Roça, aqui em Pati do Alferes, construindo uma casa 100% light steel frame com a mão de obra local. Beijinhos, Helena, sua dama do gesso. E não deixe de curtir nosso mundo do steel frame.